Salve, salve rapaziada, beleza? a abernos aqui no vídeo de hoje E mostrar um site pra vocês aí de ganhar jogos grátis da Steam é, Então vamos lá pro site sem enrolação Bem, o site é esse daqui, o SteamGifts.com Vocês conectam com a conta de vocês aqui Aí vai ter 400 pontos, se não me engano, né? Porque todo dia eu tenho 400 pontos aí é, vocês vão ter o level zero, se eu não me engano para o de nível aqui, tem que doar jogos, fazer sorteios também, é porque o site é só de sorteio, então é, eu acho, se eu não me engano, tem que ter para o de nível aqui, tem que fazer sorteios é, bem, vai ter 400 pontos aí, e vai ter os sorteios aqui tudo, isso daqui é sorteio, aí cada um tem, tipo, tem os 20 pontos, aí vocês vão, quando vocês entram no sorteio, vai gastando ponto no meu caso, esse daqui eu já tenho na minha conta é, mas cada sorteio tem um, um valor aqui, hein? e também exige um level ou não Tipo, esse daqui não exige level Eu poderia entrar se eu não tivesse esse jogo na minha conta E aqui, ó Em browser vai ter All E os jogos da lista de desejos Os recomendados É... Múltiplas cópias Que eu acho que é o melhor É... DLC Grupo E... Novos e, e aqui é... Caso vocês tenham Feito giveaways, né É... Criado É... Entrado E... Ganhado É... Eu recomendo clicar aqui Múltiplas cópias Porque aí tem mais chance de você ganhar Aí é, Tipo, tem aqui, ó Horror, né isso daqui é mais 18. Pula. Não queremos derrubar o vídeo, né? É, mas vai ter aqui, ó. Isso daqui tem 17 cópias. 4 pontos. É uma DLC. Eu não quero. Isso daqui exige level 1. É o jogo. Não quero. É... Deixa eu ver se eu... eu tenho quantos pontos. É, eu tenho um ponto. Então eu já gastei todos os meus pontos. Mas basicamente. Vocês entram no sorteio. Exige o um ponto. É, as cópias aí. Aí vai ter o... Quando é DLC tem esse daqui. Um negócio em roxo aqui. E quando é jogo, não tem. É, vocês olham aí se tem o level, né? E se vocês quiserem um pai de nível, eu acho que... Tem que fazer sorteio mesmo. Eu não entendo muito disso daqui. Porque eu sou novo nesse site aqui. Mentira. Eu não sou novo não. Eu já sou. Já tô nesse site aqui. Já tem 3 anos. É, já participei de 588 giveaways. Ganhei uma. É, mas é isso daí. Eu acho que deu pra entender né. O vídeo é isso daí. Muito obrigado por assistir. E o site tá na descrição. Se inscreve no canal. Para mais vídeo. Eu vou, eu vou postar um bocado de vídeo aí. É, e vai que um. Ajuda vocês aí né. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou.